Olá, como vai? Você que acompanha aí o canal deve ter sentindo falta da abertura do vídeo, né? Então, hoje eu não vou falar sobre um conteúdo específico, e sim trazer uma notícia muito legal para vocês. Aliás, eu tenho alguns recados para você aí, recados bem importantes, algumas novidades e algumas oportunidades para você. Há muito tempo eu estava trabalhando num curso de improvisação, que eu ainda achava que ia demorar bastante tempo para ficar pronto nos moldes que eu queria esse curso era pedido já há um tempo, as pessoas do canal me pediam, ex-alunos, enfim, mas eu sempre achei que era uma tarefa de grande responsabilidade e eu estava trabalhando há muito tempo né, nesse projeto, ainda ia levar um tempo, mas por conta dessa situação que a gente está vivendo atualmente, né, do coronavírus, eu estou trabalhando dia e noite, né, até porque eu estou com uma boa parte da minha renda comprometida também como a maioria das pessoas, então eu estou trabalhando dia e noite nesse curso de improvisação, que é um curso falando de um aspecto específico da, da improvisação, mas que a, a, é uma das coisas que mais as pessoas me pedem informações a respeito disso no canal. É uma das coisas que eu vejo que as pessoas mais têm dificuldade, que é como estudar um acorde, uma escala, tanto para um nível iniciante quanto para quem está em um nível intermediário, um nível avançado, como estudar o acorde escala, uma sequência harmônica de uma música Uh, para improvisar. Quem está iniciando às vezes não, não tem quase informação nenhuma ou sabe uma outra atividade que pode fazer para lhe ajudar a começar esse trabalho, mas tem muita dúvida a respeito disso. Quem já está num estágio mais intermediário, avançado, às vezes faz sempre os mesmos procedimentos, faz sempre as mesmas coisas e fica com aquela dúvida o que, que eu posso fazer mais para melhorar meu trabalho em cima de uma música. Então eu preparei um curso que tem 41 etapas, 41 procedimentos para você estudar em cima de qualquer música, de qualquer música, de qualquer estilo. E o curso é para qualquer instrumentista. O curso é dividido em sete níveis, do nível iniciante até o nível avançado, tá? E ele é muito bem dividido, de forma que você consegue crescer gradativamente. É, Para vocês terem ideia, esses procedimentos, nos, mesmo os procedimentos mais iniciantes, são procedimentos que eu faço até hoje, quando eu quero trabalhar é, com muito detalhe a harmonia de uma música. Então, são procedimentos muito funcionais, é um curso muito prático. E junto com esse curso, você vai ganhar um livro de mais de 200 páginas. É, não tô, não tô brincando, o, o valor do curso vai ser muito pequeno e você, junto com o curso, depois de 30 dias de acesso do curso, vai ganhar um livro com mais de 200 páginas, com todos os exercícios escritos é, para instrumentos em dó, como o violino, a flauta, a guitarra, o violão instrumentos em si bemol, como clarinete, trompete, sax tenor, trom sax soprano, instrumentos uh, em mi bemol, como sax alto e também em clave de fá, para instrumentos como trombone, o contrabaixo elétrico. Então, tudo esmiuçado para você. Além disso, você vai receber sete playbacks, vai receber 41 áudios com todos os exemplos gravados, vários vídeo aulas sobre assuntos complementares, você vai ter mais de quatro uh, aulas bônus além do, de todas essas 41 aulas, você tem ainda mais outras 4 aulas bônus, é, você tem o um acesso de 3 anos para esse curso, tudo isso é um preço muito pequeno. Tá? Logo, eu estou trabalhando intensamente nesse curso, tô, em breve vou, essa semana ainda vou, vou pegar dois dias para gravar todos os áudios dos exemplos, praticamente o conteúdo está todo pronto, com a, a, ainda faltando fazer a revisão, em breve vou estar tá fazendo o lançamento. E por que que eu fiz esse vídeo para você? Porque eu vou começar a partir de hoje, a partir de hoje uma promoção que é o seguinte: todo, eu vou fazer no lançamento desse curso. Ele vai ser um, um valor muito barato, que é um valor para pandemia, tá? É um valor que vai me ajudar a, a passar por essa crise e vai ajudar as pessoas também que estão em casa e que eh, estão com um pouco mais de tempo para estudar. Então eu vou lançar ele num valor abaixo do que ele, com certeza abaixo do que ele vale, certo? Só o valor do livro já vai valer o valor do curso todo, com acesso para 3 anos. Então eu pretendo fazer a seguinte promoção, você vai deixar qualquer comentário neste vídeo ou qualquer outro vídeo do canal e eu vou fazer um sorteio logo no lançamento, que eu vou fazer 61% de desconto, vou lançar vários tickets com quantidade limitada, 10 tickets para um desconto de 61%. Uh, depois mais 10 tickets para um, um, um desconto de, se eu não me engano, 30 e poucos por cento, que não estou lembrado, e depois um desconto um pouco menor de 20%. Uh, cada ticket desse vai abrir muito rapidamente e vai ser só para algumas pessoas, né? E eu vou sortear dois tickets, de, uh, vou, vou fazer o seguinte, vou sortear três tickets desse de 61%, para as pessoas que colocarem qualquer comentário neste vídeo ou em qualquer outro comentário do, do canal, valendo um, você vai concorrer a esses tickets para uh, quem colocar os comentários aqui no vídeo, tá? Como é que eu vou fazer esse sorteio? Da mesma forma que eu fiz um sorteio há um, há um tempo atrás, eu vou para cada comentário da pessoa, eu vou anotar o nome da pessoa e o vídeo que ela comentou, para ficar bem transparente, e eu vou marcar um dia, quando for o lançamento do, do, do, do curso, para fazer esse sorteio, para essa, uh, uh, sorteando o curso com 61% de desconto e mais um CD, Eu vou dar um, um CD de presente ainda. Uh, bom, essa é a novidade principal, então um curso com 41 procedimentos para estudar qualquer acorde escala, para qualquer instrumento, com todas as partituras escritas para todos os instrumentos, um e-book com mais de 200 páginas, todas as aulas com explicações detalhadas de cada procedimento, como você pode fazer ele de uma forma simples e de uma forma mais avançada. Uh, todos os exemplos em áudios das 41 aulas, mais sete playbacks. Aí ah, tem várias outras coisas depois eu, eu vou falar. Essa é a novidade. Eu estou bem feliz, de, eu de estava ansioso para contar essa novidade. Em breve eu já vou também mostrar para vocês, vou postar aí. Uh, nas redes sociais a capa, que vai ser do livro, a capa desse livro de mais de 200 páginas, que você vai ganhar, vai ganhar gratuitamente no curso. Eu garanto para você que só o valor do livro vale o valor que, é o, que vai ser o curso todo, com acesso para três anos, tá? Então era essa a novidade que eu tinha para contar para vocês. Não deixe de participar da promoção, mesmo que você não vá comprar o curso, não tenha interesse no curso, você pode ganhar um CD, certo? Uh, um CD que eu vou sortear de um trabalho meu, eu vou tirar três CDs e três acessos com desconto O primeiro desconto que eu vou dar, que vai ser de 61% Para as primeiras 10 pessoas que comprarem o curso, certo? É isso aí, recado dado Eu estou aqui hoje, num, eu resolvi fazer fora de casa aqui O condomínio meu está todo interditado, as praças Tem um coretinho muito bacana aqui é, Deixa eu até te mostrar para vocês Eu estou aqui num, num cantinho do condomínio Que é atrás da igreja do condomínio, olha só Então, nessa igreja aqui rola cultos uh, católicos e evangélicos aqui dentro do condomínio e tem um espaço bem sossegado aqui, em meio à mata, para fazer os vídeos para vocês. Então hoje eu fiz aqui o, o vídeo, tá bom? Então deixe um comentário aí, não custa nada, deixe qualquer comentário uh, que vai cada comentário de vocês em vídeos diferentes, você pode fazer em vídeos que já existem aqui no canal, qualquer, todos os comentários vão ser anotados num papel, e você vai concorrer com uma chance para cada comentário né desde que não seja no mesmo no mesmo vídeo nesse sorteio que tá vou logo logo marcar a data aí Possivelmente o lançamento desse curso vai ser por volta de daqui sete 8 dias tá bom eu tô correndo para conseguir dar conta de, de fazer tudo ainda estou finalizando o e-book ele é muito grande então tá dando bastante trabalho uh, tô finalizando todo o processo de gravação de vídeos das videoaulas e dos áudios também mas o grosso desse material está todo pronto e eu garanto para vocês que vai ser um material incrível é um material que eu vou utilizar que eu utilizo para eu estudar que eu utilizo com os meus alunos se você já está no estágio bem avançado embora tenha conteúdos para quem está no estágio avançado também tem conteúdos bem avançados nesse material também mas você pode usar com seus alunos por exemplo né você pode usar como um roteiro muito detalhado esmiuçado para dar aula é um material muito bacana. Todo em PDF, você vai poder baixar todo o material, você vai poder estudar quantas vezes quiser cada videoaula, e cada aula escrita, todas as aulas estão em texto também. É, então tem todos os formatos aí para você aproveitar ao máximo e, é, e estudar com detalhes, improvisação, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.